Ok, estou em direto. Mm -hmm. Já estou em direto. <risos> mm -hmm. Já está a aparecer a minha página? Ora, vamos ver. Ok. Andamos. Vamos aqui à página. Já está a dar em direto. Ah, já está. Já apareceu a mim. Ok. Portanto, já agora quem nos está a ver em direto, nós estamos a utilizar uma gimbal. Está é. a Ok, cá está. No direto, estão a ver a sua vida do vídeo na transmissão. Já está a aparecer? Exatamente, atualizem. Ok, já está a dar ali? Muito bem. Já está a aparecer. Agora se quiser, podem experimentar. O som está bom? É o som do smartphone. Se quiser, podem experimentar. É fantástica a sensação, não é? Estamos a pegar e. Mas sentimos a Está em esforço, está, está seguro, exatamente. com este. O evento acaba. entre 350 a 400 euros o estabilizador de qualidade está aqui a ver o, o vídeo está a ver o vídeo há uma câmera de filmar profissional é? está estabilizado este carro está em movimento temos aqui uh, Walter Gouveia e Silvio Freitas 360 um 360 360 é Ricoh Theta S por acaso vamos ver também esse, esse, é uma das câmaras, existem muitas Bem, um abraço para quem nos está a ver online. Vamos continuar aqui com o nosso